Olá família SWA, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje nós vamos ter um evento super legal na nossa acomodação estudantil. Você é o nosso convidado especial e nós estamos aqui no Spire of Dublin para com... encontrar com os nossos alunos e você vai acompanhar todo o nosso trajeto daqui até a nossa acomodação estudantil. Então vem com a gente! Nós realizamos um evento com os alunos que chegaram no mês de novembro aqui na nossa acomodação. E para você que não nos conhece, a SWA International é especializada em trazer alunos brasileiros para o programa de estudo e trabalho aqui na Irlanda. O planejamento é 100% gratuito e você receberá suporte integral desde o país de origem, já no pré embarque e até mesmo aqui no país. O programa de General English tem duração de 25 semanas, onde você poderá aprender o inglês e também praticar enquanto trabalha. E a SW International descomplica tudo no seu processo. Seja na documentação, traslado do aeroporto ou até mesmo nessa acomodação acolhedora de frente para o mar. O nosso objetivo é ajudar você a dominar o inglês e a conquistar os seus objetivos. Por isso, essa acomodação é um lugar de comunhão para pessoas que vão enfrentar esse desafio que a Irlanda coloca à nossa frente. Hey, o que você está esperando para fazer parte dessa família incrível e se tornar um cidadão global? Venha de SWA International e viva essa experiência! Viva a Irlanda! <música>